Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem hoje na nossa segunda lição do livro do Apocalipse. Lições fantásticas, maravilhosos, temas que nos chamam a atenção, né? Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, essa é a nossa lição número dois. E muito obrigado a você que está aí já acompanhando há dias, há tempos. Obrigado por você estar inscrito, por deixar seu like, compartilhar. E você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, que não está ainda inscrito em nosso canal, lhe convido a se inscrever no nosso canal para que você possa também receber toda semana essas lições, tá? E ser beneficiada, poder tua escola bíblica ficar um pouco melhor. Amém? Muito bem, Deus te abençoe e vamos aqui na lição. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanon. Prazer em servir a vocês. Ah, lembro que se você quiser esses slides, tá, é só você mandar teu nome da cidade e estado de onde você está participando e eu estarei enviando tá, esses slides para você usar aí na tua EBD. Vamos lá então. Lição é número 2, nosso texto está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, disse assim, e quando, e eu quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim, a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro, é o último. Apocalipse 1, 17. A nossa verdade aplicada disse, não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. É realmente nosso tema, né? Vai nos fazer pensar bastante é, sobre a nossa função como igreja, a, nosso papel como igreja aqui na Terra, né? e também nosso relacionamento pessoal com Deus. Temos três objetivos. Despertar para a brevidade do tempo, mostrar as características que identificam a igreja e destacar a pessoa de Cristo e sua posição soberana. No texto de referência tem Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 ao 6, por favor, você lê, tá? que eu já vou para introdução. Diz assim, nessa lição veremos que a revelação do Apocalipse começa com a visão de Cristo glorificado ao mesmo tempo que conforta João mostra a importância do papel da igreja neste mundo é, no ponto um nós temos três subpontos a autoria do livro a tríplice bem-aventurança e a brevidade do tempo então vamos lá é, a mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, em face das perseguições e sofrimentos vividos sob o Império Romano. Hoje, também pode gerar consolo e ainda a esperança. Então, meus amados, dentro do contexto, eu creio que a maioria dos irmãos já conhece, dentro do contexto que fui escrito o Apocalipse, é, nós sabemos que a igreja foi perseguida tanto por judeus, né, quanto por gentios, que foram os romanos, né, o Império Romano. A igreja foi perseguida por judeus porque era considerada uma seita dentro do sistema judaico. E depois foi considerado pelo Império Romano né, como também uma seita rebelde, né? porque eles não adoravam o imperador. Bom, todo esse contexto né, de perseguição, de aflição, tá? quando a, o Apocalipse vem, eu disse na lição anterior, o Apocalipse nos mostra a visão da vitória da igreja. Então, aí é um consolo. Tá? É, estão sendo, esses cristãos estão sendo, perseguidos, chicoteados, alguns jogados é, para serem lá na arena né, dos, dos gladiadores, ou às vezes queimados, crucificados, é. mais para frente, não na época ainda do Apocalipse. A, a pessoa, sim, depois do Nero, né, no período de Nero, tá, para frente, né, que o Apocalipse, nós vimos semana passada, que foi escrito no período 96, então Nero já estava atuando em 60 e poucos. Né? Então, nesse período do Apocalipse, a igreja está sendo tá, colocada também nos coliseus, tá? é, aos leões. Então, há uma perseguição que é sem tamanho em relação à nossa. Né? A igreja, os cristãos estão sendo crucificados, queimados, vivos, né? é, jogados, leões, né? morto por gladiadores. Então, a palavra vem mostrando para eles que a igreja é vencedora. Não importa o impacto que eles estão sofrendo neste momento, mas eles vão vencer. Tá? É interessante porque, se você lê a história da igreja, né? a, o Império Romano, quando tenta segurar, a igreja e coloca eles na arena para matar na, na arena dos coliseus quanto mais matavam os cristãos né mais é, a igreja crescia porque porque esses cristãos que estão na arena é, eles são desafiados a negar o Cristo né? vocês negam o Cristo e então nós soltamos vocês né? aí o cristão disse o que o cristão disse assim eu sou cristão eu sou cristão sou cristão é isso aí tá então vamos soltar o leão se pode soltar que eu sou cristão e o leão sai o leão bate no cristão joga para um lado joga para o outro tá e o cristão diz assim eu sou cristão tá? e ele morre falando que é cristão então essa postura essa firmeza tá? chama a atenção das pessoas dos coliseus, tá? E faz que muita gente se converte ao evangelho. Aí vem uma frase que se torna famosa de Tertuliano, que disse que o sangue dos cristãos é semente. Tá quanto mais se mata cristãos, mais o cristianismo cresce. Tá? É uma época então de perseguição. E o Apocalipse vem mostrando para eles que é isso, tá? independente das circunstâncias, tá? Os cristãos vão vencer, tá? A vitória é do povo de Deus. A autoria do livro, nós já falamos semana passada, estamos falando um pouquinho mais, tá? É, Apocalipse 1 e 1 nos mostra a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo. Então, a autoria do livro é bem clara. João Evangelista, que é irmão de Tiago, tá? É o que recebe a inspiração e a revelação da parte de Jesus Cristo. Né? Nós sabemos que estes homens de Deus são inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Claro que toda a autoria da Bíblia toda é Deus, é o Espírito Santo, tá? mas o instrumento usado por Deus é João, ok? A tríplice bem-aventurança, esse ponto foi tratado na lição anterior, tá? só que o nosso autor quis reforçar e nós, então, acrescentamos alguma coisa para ajudar você também a melhorar a tua EBD. É, veja, é, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então, nesse contexto, tá, eu falei tá, é, semana passada, né, isso eu subtraí do lex cristrung. Ler. Tá, okay? se, é, se você lê no grego, vê no grego o texto, tá, você vai ver que ler significa é, você ler em voz alta tá, a ponto de você... Reconhecer, de fato, o texto, então, você vai acabar memorizando e tanto ler, você olha e reconhece, discerne muito bem esse texto, então, você vai absorver o texto. Aí, ouvir é compreender, ouvir é perceber os detalhes do texto, então, não é só ouvir tá? por ouvir. Né? É esse ouvir, é guardar no coração mesmo, tá? acolher essa palavra tá? e ficar pensando, tá? cultivando essa palavra dentro da pessoa. E os que guardam, né, é, fala de obedecer, guardar é a questão tá? de você leu, pensou, meditou, tanto que te leva à ação. Veja... Aí eu coloquei uns textos aqui que são é, formas paralelas desse mesmo forma de comunicação que estamos vendo aí em Apocalipse 1.3. Josué 1.8 disse o Senhor né, que para Josué não se aparte da tua boca, tá vendo? O livro desta lei, ou seja, leia, está vendo? Aquele que lê. Nossa, parte da tua boca, o livro desta de lei, antes medita nela. Tá? Você, você vai ouvir e vai guardar isso, você vai deixar bem aqui né? é, é, no teu coração. Você vai compreender, então, medita nela, é para compreender. Tá? Medita, compreende, veja, entenda os detalhes do que eu estou falando, escuta bem o que estou falando, isso que Deus está dizendo, tá? E depois, diz assim, certamente prosperará, você vai fazer. Tá? Então, quando eu leio a palavra, tá eu penso nela, medito nela, tá a ponto que você faz um comigo, eu creio nela, eu vou agir. É impossível que eu não vou agir. é tá? Mateus 7, 14 e 15, Jesus também fala dessa, dessa forma tá? de nos ter tá? a aquilo que de fato queremos em Deus, pela sua palavra. Diz, aqueles que ouvem a minha palavra né, e aguardam, são semelhantes, né, e a praticam, aliás, disse Jesus, são semelhantes àqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha. Você percebe que aqui é ouvir, tá? e ao ponto de você praticar, tá? é isso que está dizendo. É, Mateus 3, 13, versículo 23, diz que o semeador semeou uma semente e caiu na boa terra. Qual é a semente da boa terra? É aquele, aquela terra né, que, disse assim, são aqueles que compreenderam, Jesus explica, tá? que compreenderam a palavra. Então, quando diz aqueles que leem, que ouvem e guardam, é aqueles que, de fato, vão ler a palavra, meditar nela, com profundidade, vão guardar no coração, tá? assim vão, vão meditar nela, creio, eu creio, me tornei um com a palavra, aí eu vou agir. É impossível que você não haja conforme a palavra, se você lê nessa palavra, lê, estuda, medita, pensa, compreende ela, você reconhece... Claramente essa palavra que é Deus falando com você, aí você deixa essa palavra trabalhar dentro de você, tá? isso vai sair. Tá? Isso vai fluir, como Jesus disse, vai fluir para a vida eterna. Tá? Essa, essa palavra vai produzir o resultado, ok? A brevidade do tempo. Veja, nós temos três textos aqui que nos mostram claramente que Jesus está às portas. Em 1 João 2,18, o próprio evangelista João disse que é já a última hora. Então, pensa num relógio, tá? e vai dar meia-noite, então, já é a última hora. Tá? Então, está chegando o momento é, o autor dos Hebreus diz, porque ainda é um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Tá? Vai vir um poucochinho mais. Tá? Ou seja, pensa que ó, oh, vai ser assim. Tá? É, o apóstolo Paulo, no texto, diz que não abrir e fechar de olhos, É assim, rapidinho. Tá? E Apocalipse 13 3, diz que o tempo está próximo. Então, são ênfases que o autor usa... Tá, a palavras né, que Deus inspira né, a, aos autores bíblicos para que nós pensemos. Tá? É o último momento. Tá? Então, não dá é, para a gente ficar dormindo no tempo. Né? Pensa, vigia e vamos agir. A, da, a visão da igreja, sete igrejas da Ásia, o reino do sacerdócio, sete castiçais de ouro. Em sua mensagem final e profética, Jesus demonstra seu cuidado e zelo com a sua igreja. Quando fala de zelo, tá? o apóstolo Paulo nos fala, em Efésios 5, 25, de um zelo de relacionamento. Veja, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, aqui você percebe que quando diz como também Cristo amou a igreja, ele está falando de um relacionamento, é um amor de relacionamento, tá? Quando Deus, né, através de João, mostra essas questões que nós vamos ver em relação às igrejas, às igrejas e a igreja, sete igrejas da Ásia, está sortando, mas tem um cuidado. tá? Essa exortação é um cuidado para que estas igrejas, tá? esses cristãos, né, desfrutem o melhor que ele tem. Veja, as igrejas da Ásia, meus irmãos, eu coloquei aqui essa imagem para vocês se localizar. As igrejas da Ásia estavam neste local onde está tudo em, uma, em meio laranja, a Turquia. Aí era a antiga Ásia, tá? Onde está localizada as sete igrejas? Ok? Só para você se localizar. Se você percebe aqui, tá? Está Jerusalém aqui, tá? Aqui embaixo é o Egito, né? E aqui Jerusalém e aqui, tá? É a antiga. Ásia, onde está Esmirna? Está vendo aqui Esmirna? Tá? Aí estão as outras igrejas, ok? Então, só para você referenciar: aqui nós vamos ter dois pontos importantes. Primeiro, João traz uma saudação do Deus Trino para as sete igrejas, e elas são as primeiras a receber a revelação do Apocalipse, tá? É, nós estamos falando só de uma, uma forma bem geral aqui, porque na próxima lição, na lição 3, vamos falar das igrejas. Tá? Mas só aqui só para se localizar e ver esses dois pontos importantes. O reino e sacerdócio. Veja, quando a gente lê tá? é, Apocalipse, nós vemos tá? que Deus né? Ele tem... Um reino sacerdotal, aí nós vamos pensar, tá? nós vamos é, nos localizar né? é, em Ésos 19, 6, Éxodo 20, 18, tá? e 1 Pedro 2,9. 9. Tá? Por quê? É, no Apocalipse 1, versículo 6, disse: nos fez né? reis e sacerdotes para Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre tá desde o início desde lá volta lá para o Eden tá o objetivo de Deus foi ele ter relacionamento individual com cada pessoa tá? Deus nunca tá ele pensou em intermediários tá sempre Deus desde o jardim ele vinha a todas as e conversava com Adão e Eva pessoalmente relacionamento pessoal tá Aí você vai ver em Êxodo 19, quando Deus tira eles do Egito, Ele mostra esse desejo. Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Está vendo? Esse é o desejo de Deus. Agora, Êxodo 20, 18, 19, você lê e diz assim, todo o povo viu os trovões relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se, pode ser de longe, né? ficando com medo. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Veja, então Deus disse assim, meu desejo é que você seja um reino sacerdotal, porque eu quero conversar com vocês. Mas o povo tem medo e diz assim, Moisés, fala tu e nós vamos ficar longe, tá é, para que nós não morramos. vocês têm medo de se aproximar, medo do relacionamento com Deus. Aí eles acabam, Deus acaba né, instituindo o sacerdócio, tá? um grupinho pequeno é, relacionando com Deus para falar com o povo. Mas a vontade de Deus não foi essa. Veja que o versículo 6 capítulo 19, diz, vós me sereis, cada um deve ser sacerdote. E Deus não desistiu dessa ideia, tá? Mesmo que ele estabeleça o tabernáculo, estabeleça o templo, você vai perceber que Deus vai forçar um pouquinho nisso quando, é, em 586, a Babilônia destrói Jerusalém, destrói o templo, a arca some, tá? E lá na Babilônia, o povo vai se juntar em grupinhos de 10 adotos judeus de e formar uma sinagoga, onde não tem sacerdotes, mas o mais velho do grupo vai se tornar o líder para que esse pequeno grupo tá, teve essa comunhão com Deus. Então, Deus está dizendo, olha... Vocês não precisam de intermediários. E eu quero que vocês conversem comigo pessoalmente. E em 1 Pedro 2,9: agora no Novo Testamento, é, é claro isso. Tá? Deus quer relacionamento pessoal com você. Diz: Vós sois nação santo, sacerdócio real. Tá? Pedro já deixa bem claro. Gente, até quando que Deus vai ficar insistindo, tá? Nosso relacionamento pessoal com Deus, tá? Você com Deus. Não precisa intermediário, tá? Não estamos é, desprezando os pastores aqui, ok? Nós estamos deixando claro que você tem a mesma, mesma autoridade, tá? Você tem a é, mesma liberdade de entrar na presença de Deus, tá? do que qualquer pastor que exista no planeta Terra. Tá? Pastor, bispo, não interessa. Tá? Você tem acesso a Deus direto. Tá? Essa é a vontade de Deus. Sete castiçais. Encontramos a Igreja de Cristo como sete castizais de ouro. Jesus afirma ser a luz do mundo. E deu esta missão à sua igreja de ser luz também. Tá? Então, nós temos um papel aqui de iluminar as nações, de iluminar as pessoas, mostrar às pessoas que existe algo a mais, né? tem um prazer a mais, tá? há uma razão de existência a mais. Tá? Importantíssimo isso, meu amado, meu irmão, minha irmã, tá? que as pessoas vejam algo assim diferente, né? que eles sintam vontade tá? de ir à casa do Senhor. Amém? É a visão de Deus... A Trindade Santa, Jesus o Filho do Homem e a visão de Cristo glorificado. João na Ilha de Patmos tem uma visão de Deus trino e um destaque. E em destaque vê a Cristo glorificado. Veja, é, quando falamos da Trindade, tá, vamos ver que lá de Gênesis já fica claro a Trindade. Então, nós colocamos aqui o texto que o nosso autor colocou, tá? É, mas temos mais textos, né, que não, não vamos falar desse tema trindade no, no ponto, estamos falando do, do Apocalipse, mas fala de trindade no Apocalipse. Tá? Então, em Gênesis 1, 26, diz assim, façamos, aí eu sublinhei, veja o plural, Deus, se fosse sozinho, tá lá, ele diria assim, eu vou fazer né, o homem à minha imagem. Não, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem. Então, está mostrando no mínimo dois ou mais de dois. E eis que o homem é como um de nós. Está vendo? Nós. Né? Está falando de uma, alguém a mais, não uma pessoa sozinha. Tá? Então, é uma trindade. E Gênesis 11, 7, diz, eis, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então, as referências de um deus trino tá, são semeadas no Antigo Testamento. Não se mostra claramente a trindade no Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo tem uma tendência de adorar vários deuses. É tá? o politeísmo. Esse politeísmo, pelo menos a nação de Israel, vai se ver liberta depois do cativeiro babilônico. Tá? Então, nesse tempo né, do Antigo Testamento... Mostra-se a trindade, mas de uma forma bem vaga, uma semeadura, tá? Veja, no Apocalipse diz assim, graça e paz seja da parte daquele que, né? Então, veja, o pai é e é que era e que há de vir. O espírito, do... graça e paz da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. O filho, né? Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Tá? Então, se o texto de Apocalipse 1, versículos 4 e 5, nos mostra o Pai, aquele que é, que era, que é era vir, o Espírito Santo, fala dos sete Espíritos que estão diante do trono de Deus. Lembra você que não existe sete Espíritos, né? Lembra a lição passada? O que é sete, né? É muito plenitude, completo, tá? Então, nós temos um Deus que é pleno, isso que está dizendo, tá? O Espírito Santo né se mostra como um ser pleno, tá? E o Filho, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. É no meio do ser centro castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, não só apresenta Jesus o Filho do Homem. Você vai ver que existem várias formas de se referir a esse termo Filho do Homem. Lembro sempre para vocês que nenhuma palavra tem vida própria, então o Filho do Homem, esse termo Filho do Homem, você vai interpretar dentro do contexto do versículo. No que diz a, referente a Cristo, aqui é Daniel 7, 13, 14, nos fala do Messias prometido como o Filho do Homem. Filho do Homem, falando uma pessoa é, natural, tá? descendente, né? De, da linhagem de Davi, é isso que eles esperam, o judeu espera que alguém da descendência de Davi venha né, a ser o Messias. Já em, no Novo Testamento, em Marcos 8,31, Lucas 9,58, o Novo Testamento nos mostra a perfeita humanidade de Cristo. Jesus é o filho do homem, ou seja, ele tem todas tá, as características naturais de um ser humano. Tá? Ele tem fome, ele se cansa, Tá? Ele se fadiga, né? Ele é tentado em tudo, mas não cai em pecado, tá? Então, Jesus é o perfeito homem, tá? É, no seu ministério nos mostra também isso, falando do filho do homem, tá? Tem um propósito no seu ministério e a sua volta é gloriosa, tá? Jesus vai voltar, Jesus foi ao céu com um corpo transformado, tá? Jesus foi em corpo transformado, tá? Então, este Está representando o homem diante de Deus. Né? Paulo, Timóteo diz, né? Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Tá? A visão do, de Cristo glorificado. Né? Apocalipse 1,13, versículo 13 ao 15, diz, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Agora vamos descrever, né? vestido até os pés de uma veste comprida. Né? Parece, lembra daquelas imagens do sumo sacerdote, aquelas vestes? Então, está fazendo a referência. Singida pelo peito com um cinto de ouro. Ah, você vai ver daqui a pouco o que significa isso. E a sua cabeça e cabelo serão brancos como lã branca e como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes, ela tão reluzente, como se tivesse, se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Tá? Então, vamos entender isso? Veja, veja-se comprida, é singida pelo peito como cinto de ouro. Então, você vai ver a imagem tá? daquele sacerdote, um sacerdote que tem aquelas vestes compridas. Então, a nos indica o ofício sacerdotal. Tá? É sempre né? é... Deus quis se aproximar do homem. Aqui é uma representação tá? do filho do homem com ofício sacerdotal. Né? E a sua justiça. Tá? Quando fala do cinto de ouro, aí você vai consultar Daniel 10:5, 5, tá? E você vai confirmar aí que está falando da justiça de Cristo, tá? Jesus é o justo intermediador, o sumo sacerdote perfeito tá? que pode interceder por nós. E no versículo 14, fala, é a sua cabeça e cabelos eram brancos como a, branca, como a lã branca, como a neve, Representa o quê? A pureza, a santidade e não a velhice. Cuidado com isso, tá? Deus não é um velhinho, tá? não é. Tá? Lembramos que Deus é, lembra das primeiras lições, ou das outras lições da outra matéria, né? Que Deus é onipotente, onipresente, né? Deus é soberano, infinito, ou seja, Deus não é envelhece, não se cansa, não se vadiga. Tá? Aqui está falando da pureza, também você confere em Daniel, capítulo 7. E fala no versículo 15 dos seus pés, relucente, refinado, como um latão refinado. Fala da sua voz de muitas águas. Tá? Você está falando o quê? Da onipotência. Por que nós estamos falando que refere-se à onipotência? Se você consulta Êxodo 38, 30, tá? você vai ver que o no tabernáculo, o incensário, o altar, são feitos tá é, desse material. Né? E é, o altar, quando você fala, fala do sacrifício, tá? o altar de bronze. né é, Era feito, então, lá onde o sacrifício era realizado. tá Como é que Cristo vence? Né? A Gênesis 3.15 é aquele que pisa na cabeça da serpente. Então os seus pés demonstra isto o poder de Cristo, aquele que triunfa sobre satanás. Ok? Então esse é o texto. Tá? Aqui nos voltando um uma, uma, uma atrás. Tem os seus pés semelhantes a estão reluzente, tá? Então e que o que foi refinado, tá? Então aquilo é, é justo, perfeito, tá? Jesus ele venceu, tá? Apocalipse nos mostra claramente isso, tá? Jesus venceu e você está nela e você também é vencedor, é vencedora. Amém? Nessa visão, então, Jesus apresenta-se a João e às sete igrejas como mediador entre Deus e a humanidade e também como aquele em que habita a plenitude da divindade, ok? Essa é uma frase de Stanley Horton no seu livro. Deus abençoe, então, meus amados. Nós falamos sobre o quê? Despertar para a brevidade do tempo, mostrar as características que identifica a igreja e destacar a pessoa de Cristo e sua posição soberana. Foi o nosso objetivo e cumprimos Deus, Deus abençoe, meus amados. Muito obrigado por tudo. Eu decidi uma boa EBD para todos vocês tá, que estão aí. Muito obrigado a você que tem compartilhado também, que tem deixado o seu like. Se você não está inscrito, inscreva-se em nosso canal. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.